A velha imprensa, aquela antiga imprensa lá querendo me desconstruir, né? É, começa a montar fake news, fake news, fake news, fake news, fake news. E aí no ano seguinte, é, depois das eleições, nós fizemos Vamos Desmentir a Fake News. Fizemos um programa como se fosse eu um apresentador e o... o filha da puta ia dizer, né? O cara lá que escreve <risos> as propagandas para nós, né? O nosso, o nosso... O nome dele lá que escreveu porque lá é uma turma de louco lá também na van né? eu sempre falo é uma é uma turma de louco com mais louco que sou eu né e eu deixo as coisas quando eles vêm com uma ideia muito louca para mim eles até vêm com meio ressabiado. Luciano o que, que tu acha cara essa aqui caro é? não acho que dá para piorar essa ideia eu, eu, eu digo faço o mais louco possível aí veio o nosso colaborador o Gomes, né, Quer mandar um abraço pro Gomes e eu sempre incentivo dele serem loucos de, de, de ideias Nós, vamos fazer um terno todo verde para você, e aí não fazer você de apresentador, e aí alguém vai falar sobre a, a fake news é mentira, e aí eu conto a, a verdade, né, e aí foi e eu assumi também o um terno, né mas aí tem o um terno patriota, aí tem o um Capitão Brasil, né que a que gente é o Capitão fez. Brasil? Capitão Brasil é um bota super herói o Capitão Brasil aí, bota aí bota ah, tem aí. aí do Capitão Brasil? <risos> ah ele pega ele na internet. Você é. nasceu em Brusque? Eu nasci em Brusque, é, Santa Catarina, uma cidade pequena hoje, mas está com 140 Isso aí. <risos> olha lá, tá. Até é... um carro, olha só, olha só. <risos> Essa história desse, dessa, desse, desse personagem, né? É, eu ganhei é, da sul-americanas é, fantasias é, é uma empresa que faz é, fantasias para vender no Brasil todo. E ele era meu fã, né? É empresário também. E aí um dia eu cheguei na empresa e era sete horas da noite. A minha secretária do Suceno chegou um presente para você. Eles mandam tudo, cueca, eu, depois eu trouxe pra vocês aí umas... Brinca, tá. cueca verde, tudo aí eu trouxe pra <risos> tá vocês bom. também. Não, Sacanagem. Não, é? não. E eles têm um... Você recebeu um, um presente agora pra você. Sete horas da noite. Eu abro a caixa e tem essa coisa linda e maravilhosa aí. É eu disse: "É, é de entrar, a minha cara, é a minha cara". Ah, que foi legal Aí levei para casa. Porque no dia seguinte eu ia para Rio Grande, que é a cidade de Rio Grande, e eu ia botar uma placa de atrasômetro. Placa de atrasômetro. Até eu trouxe aí um, um, aí vou mostrar para vocês aqui. É um atrasômetro é, que foi um sucesso. Eu estava lá esperando alguns meses. Vou inaugurar essa obra agora, semana que vem, cidade do Rio Grande.